pessoal. Boa tarde. É, deve estar quente, né? Porque o sol está chegando aí, mas obrigado por quem está aqui. A, a minha atividade, ela vai ser um pouco... Ela é técnica, só que eu tento falar mais para galera que não é da área. Então, quem aqui é de infra? Ninguém? Deve? Show! A palestra é para a gente aqui, não tão técnica. Alguém aqui não gosta de Star Wars? Ou não conhece Star Wars? A galera é fã. Ah, você não fala. Ele é meu irmão e não assiste Star Wars. E divide o um quarto comigo e eu tenho uma coleção de Star Wars. É uma audácia, né? Fazer o quê? Escolhas. Quem sou eu, né? É, eu sou a Clara. Eu sou uma das Guildmasters da Campus. Pra quem não sabe, Guild Master é tipo... Uma pessoa líder de comunidade, que vai na campus com suas comunidades, desenvolve atividades em bancadas e acaba contribuindo um pouco para o desenvolvimento do evento dentro desse nicho de comunidades e que faz algo em sua cidade ou região com as comunidades. No meu caso, eu sou coordenadora e uma das fundadoras da Pote Livre, esse P invertido aí, que é a Comunidade de Software Livre Potiguá, que eu sou lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu sou uma das co-fundadoras do Pai Natal, assim como uma das cofundadoras do Pai Brasil. E administro como presidente, ou sei lá o que chamem, o Jerimão Hacker Space, que é o um hack, Hacker Space lá de Natal. E aí acaba que essas três, pelo menos essas três comunidades aí, eu faço algumas ações e acabo falando de alguns dos conteúdos que a gente trabalha lá nas bancadas da campus. É por isso que eu sou a Massa. É, eu sou formada em técnica de rede de computadores e faço TI, não terminei ainda. Um dia eu termino <risos> e trabalho com infra há algum tempo, um, sei lá, sete ou oito anos aí. E é, eu não sou tão novinha assim e vou passar um pouco dessa experiência para vocês. Deixa eu ver se é esse slide mesmo, porque o negócio aqui fica tá meio doido, é isso mesmo. É, fazendo um ponte porque o Darth Vader está aí, ah, eu defendo muito aqui, galera de Dev, inclusive, ah, e quem é fã de Wars pensa que o Darth Vader é o cara mau e etc. E eu digo que ele, na verdade, ele é um pouco incompreendido, porque o Darth Vader ele é super curioso, estava lá falando com o seu mestre, querendo tirar saber mais, desenvolver essa sabedoria, e o mestre foi lá e falou, não... Calma aí, não está na hora de se aprender isso, você não é apto para isso. Então, quanto mais ele foi paudado, mais curioso ele ficou e acabou que ele foi levado pelo lado negro, como né? A galera conhece, pra, por alguém que quis ensinar ele. Então, o título é realmente voltado à galera hacker que ataca por falhas nossas, que não somos curiosos o suficiente ou somos paudados por outras pessoas, e não repassamos aquilo que aprendemos, ou as pessoas que sabem mais que a gente não repassa aquilo que elas conhecem. Então, eu defendo muito isso. Todo mundo aqui tem algo a ensinar, a pessoa ao lado tem a me ensinar, do mesmo jeito que eu estou aqui, e tem algo a ensinar para cada um de vocês. É tanto que eu fiquei muito nervosa, porque o TESC estava aqui, e tipo, eu sou fã dele, aí eu pensei, caramba, como é que eu vou dar uma palestra depois do TESC, né? Sacanagem. Aí depois eu pensei, pô, o TESC sabe muito satélite. Eu não sei se o Tessky sabe muito de segurança em nuvem. Foi aí que eu me liguei. Vamos se acalmar, né? Então, não fiquem nervosos. Vocês vão entender a palestra. E aí, daqui? Quem é que se preocupa com segurança? Real mesmo? Vamos ver. Vocês são da senha de cima ou da senha de baixo? cima? De cima? Vocês lembram dessa senha, assim, de cabeça? Eu acho que vocês estão mentindo. Ninguém tem uma senha assim. Que vergonha. Muita gente tem uma senha assim no celular, né? Para desbloquear. Um L, um G. Então, esse meme aqui é mais pra falar que a gente até pode ter essa senha aqui de cima, mas a gente pode agir no dia a dia como essa senha de baixo. Uh, acredito que, não sei, vocês não estejam usando nenhum Wi-Fi, ok, bom, porém vocês podem muito bem ter software de vocês aí do celular sem senha, quem é que bloqueia todos os aplicativos do celular? Só o cara ali atrás, aquele ali é perigoso, ah, o arroba, boa, boa, faltou o arroba. <risos> caractere especial, boa. Então assim, quando você tem essa senha forte, mas você não traz no seu dia a dia algumas preocupações, é como se essa senha de cima virasse essa senha de baixo. Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. Aqui, né? O porcentagem saiu errada, vocês se preocupam. Dizem, né? Não sei, vamos ver. E aí eu vou contar os últimos quatro casos. O é, que eu considerei mais interessante passar para vocês aqui: que foram falhas, falhas humanas, de pessoas que entendiam de segurança no nível de ter a senha forte, mas por falha pessoal mesmo acabou trazendo algumas alguns ataques em alguns ambientes. É, para explicar porque eu vou falar sobre isso, eu sou de infra, né, como eu falei. Trabalhei um tempão com a Amazon, eu mexi com Google Cloud e com Azure, mas a minha especialidade, que eu não sou especialista absolutamente nada, é a Amazon. E hoje eu trabalho com a junção desses conceitos, né? Eu trabalho com a galera de Dev, eu atuei muito como operação, né? E juntei o meu conhecimento em Sec, então hoje eu trabalho realmente com a função de Dev Sec e Ops no ambiente. E apesar de ser uma nomenclatura nova uma cultura nova sendo estabelecida a a ideia de eu trabalhar aqui com o pessoal de DEV, as ferramentas de DEV traz justamente esses cenários que tem muitos ataques muitas falhas, porque o pessoal ainda está muito aqui a galera de DEV está muito aqui e a galera de operação infra está muito aqui ainda está se desenvolvendo essa união, né então estamos aqui para trabalhar isso para aprender e para ensinar ver, inclusive por causa da claridade, mas ali em cima é um e-mail que um cliente reportou para mim, falando que a Amazon reportou, ó, oh, as suas credenciais vazaram e gostaria de avisar que a sua conta vai ser banida temporariamente. No caso, as credenciais usadas ali era para envio de e-mail. Hoje, a maior parte das empresas recebem um monte de spam na conta né, de e-mail, e para quem ensina newsletter, enfim, outros serviços, e-mail é uma coisa muito importante, especialmente para autenticação. Eu faço um cadastro no portal, recebo na minha senha o código de autenticação. Então imagine para um hot site ficar com isso indisponível por 24 horas, por dois dias. Isso é dinheiro perdido e o site acaba deixando de ter as funcionalidades básicas dele que o usuário está lá manipulando. E quando isso acontece, quando o site para de enviar e-mail, isso não vai ficar sendo salvo. Uma caixa de spam da vida draft, como chama, de rascunho. Isso foi perdido. O servidor não passou isso. O cliente, a pessoa que se cadastrou ali, ela nunca vai receber esse e-mail. Porque naquele momento a conta foi bloqueada. O cliente não vai receber um e-mail dizendo, é, no caso o cliente não, o usuário. O usuário não vai receber um e-mail dizendo, ó, oh, o seu cadastro não vai ser feito porque o servidor do, seu site, do site que você está acessando está bloqueado. Ele simplesmente não vai receber. Ele nunca vai saber e isso, enfim, se você botar para o um número de de pessoas acessando muito alto é tempo perdido. e nesse caso aqui a falha foi minha. É, esses dados aqui embaixo, esses códigos é justamente a parte que configura para o envio de e-mail dentro do, do da aplicação lá no servidor. e eu é, confiei no dev e não a, não investiguei para ver se as variáveis que alimentava esse arquivo estavam ignoradas. Eu fui lá no servidor, numa medida de emergência, e enviei do servidor para uma atualização de emergência para o GitHub, acreditando que tudo que tinha que ser ignorado estava sendo ignorado. Então, eu, que estava cuidando do servidor, enviei a senha e a key de autorização da aplicação para o projeto do github que era público, então assim né, paguei o preço né, errei, aprendi também, é, reconheci a minha falha de não ter verificado a variável e também conversei com o dev para que a gente prestasse mais atenção e que a gente desse uma revisada nas variáveis que eram ignoradas, inclusive para que dentro do servidor tivesse um git ignore específico, na minha máquina e na dele fosse personalizados. Aqui, o problema podia ter sido maior se eu não soubesse o que é que eu tinha feito. Mas como eu sabia o que eu tinha feito, eu pude rastrear exatamente aquilo que eu tinha utilizado antes. E o que foi que os hackers fizeram? Na verdade, foram bots, crawlers, pegaram esses dados e enviaram 63 mil e-mails na conta do meu cliente. Ainda bem que os problemas não foram maiores, mas poderiam ter sido. Por um erro meu, né? essa aqui é a minha história favorita <risos> é, alguém já ouviu falar de Cloud Nuke ou Nuke ninguém que bom não é um negócio legal para todo mundo saber não mas é uma espécie de script especificamente para ambiente Amazon que quando você tem aqui usuário, senha né access key e secret key você bota no código e ela vai limpar todo o ambiente nuvem da sua conta. Vocês imaginam os potenciais problemas de usar isso de forma errada? Eu, usuário, mantenedor do sistema, eu tenho uma key. O dono da conta tem outra key. Cada key dessa tem um nível de permissão. Se você deixar tudo por default, o root vai ter permissão de tudo. Então, se eu usar a key dele na conta, Vai apagar absolutamente tudo, sem perguntar. Vai apagar, enfim, nisso. Quando eu falo tudo, não vai dar para ver também, mas vamos pular aqui, que é mais fácil. Se o bichinho deixar, né? Vou pular aqui. Vai, gol. Foi um mini infarto mesmo, vou mostrar por quê. Se o mouse deixar aqui. Agora dá para ver, né? Imaginem que num script que tem na internet está lá, ele é open. É, eu botei as credenciais do root, porque elas estavam disponíveis. E aí um hacker, ou uma hacker, não sei, um bot talvez, pegou e saiu dando terminated em todas as minhas instâncias. É, terminated, acabou. Não tem uma cópia, porque ele também apagou todas as minhas cópias. Snapshot, disco, IPs registrados, bucket com dados. É, Esse script faz só isso. Ele é normalmente utilizado para quem está aprendendo a usar a conta, aí não quer que cobranças indevidas apareçam, aí a pessoa tem conhecimento de uso do código, adiciona a chave lá, e aí roda, aí vai apagar a conta da AWS, não vai ter nada, não vai cobrar nada. Nesse caso aqui, a falha, ela foi humana, de desenvolvimento, não foi nenhum hacker que estava lá querendo invadir o sistema e a conta. Foi uma falha de código, de novo, credencial dentro da aplicação e não em a variável de ambiente. Quem aqui usa a variável de ambiente? Para quem é dev? Quem vai lá e bota, ó, variável x, y, z. Só você. Olha o perigo que vocês são dev estão correndo, né? O código tem lá a senha a da autenticação daqui, da API e etc. Quando você não toma cuidado disso, como foi o caso desse cenário, que foi o usuário root que estava com as credenciais expostas lá na aplicação e não o usuário dev, o usuário, sei lá, upload de imagens e etc., ele perdeu tudo. E quando eu estou falando tudo, foi tudo mesmo. Não tinha nada mais na conta. Eu dava uma andada amanhã, sei lá, 9 horas da manhã, vou acessar a conta, né, fazendo suporte, porque a aplicação estava offline. Eu fiquei, downtime time a essa hora? Que estranho. Vou lá, vou acessar a aplicação, acesso o console da Amazon e vejo que o servidor está terminated. Aí eu começo a ligar para a galera que tem acesso, né? Você deu terminate na, na instância? Por quê? Por que você fez isso? Não, não dei. Lá na Amazon tem um serviço chamado Cloud Trial. Para quem não conhece, quando você faz coisa errada na interface, tá lá registrado. Então, cuidado. Então, eu fui lá no Cloud Trial e encontrei, é, na hora que eu estava acessando, um rastro de uma requisição com uma key que eu não sabia qual era. Aí fiquei, tá, beleza, vou entender o que está acontecendo. Fui deslogada, eu fiquei, puta que pariu, desculpa a produção, fudeu, né? Acabou, fui deslogada, tentei logar de novo, meu usuário não autenticou, eu fiz, o bicho tá dentro da conta, o que, é que eu vou fazer agora? Fui escalando, né, hierarquias, acessa a conta root. Para quem não sabe, a conta root, pra ser removida, tem mais passos de segurança. Então, eu consegui ficar na conta Ruth. Aí, o que acontece? Meu usuário, meu nome é Clara, né? Meu usuário era Clara Nobre. Aí, apareceu um usuário lá chamado Clar Nobre, sem o um A do meio. Aí, eu fiquei, tem uma pessoa na conta. Tem uma pessoa na conta, está sendo invadido. Comecei lá a rastrear o que aquela pessoa estava fazendo. Porque, para eu poder parar, eu primeiro tenho que entender como é que ela entrou. E daí eu passei uns 30 minutos, foi muito tempo, gente. Tem muito tempo com tudo sendo apagado. Foi desesperador. Foi tudo sendo apagado na minha cara ali. Mas aí eu encontrei o acesso na hora do usuário que tinha criado, porque ele criou um usuário para ele também, removi, invalidei as credenciais dele, diminuiu o ataque, né? Não, porque tinha credencial que eu ainda não tinha encontrado até eu encontrar ela na conta de root, a credencial utilizada lá, aqui utilizada. Aí sim eu parei o ataque, eu invalidei aqui utilizada pelo root. E daí depois de fazer a análise forense do ambiente, ver os passos que ele seguiu e etc, aí de fato eu validei que a aplicação que estava online, no ambiente que ela estava sendo utilizada, tinha uma falha de segurança e nessa falha podia se encontrar as credenciais o que, é que a gente faz nessa hora restabelece os serviços que não tinha né mais nada na conta e vai mudar a forma com que os desenvolvedores e essas chaves são criadas então eu fui lá e personalizei tudo isso até o próprio root ficou sem acesso à conta de root por um tempo porque ele teve que entender quais as problemáticas em ele tomar atitudes assim, né? Ele viu, né? eu não precisei explicar muito, que ele viu o problema que foi, né? Mas a consciência de que uma 2FA é necessária, uma autenticação de dois fatores é necessária, entender que o código precisa de variáveis de ambiente personalizada, tudo isso, para mim, parecia muito trivial ser utilizado. Mas a grande maioria não pensa assim. E é por isso que o DevOps e o DevSecOps são tão importantes. É uma coisa que a gente tem que começar a utilizar no dia a dia. Só para vocês terem noção, o que a Amazon entrega é tipo um ambiente assim. ó. Tem um aqui, né? tem um evento Name, que eu tenho que identificar porque eu conheço o ambiente. Tem um horário e um IP. Aí eu fui, bati o IP, bateu lá no, no lugar da Ásia, com a VPN provavelmente e fui começar a traquear para entender se a pessoa estava dentro da conta ou se ela estava usando o script. No final, ela estava usando o script, ela fez requisição, ela pagou meu usuário, ela fez uma cópia do usuário na hora para autenticar com o meu também, porque se eu descobrisse o usuário dele, eu ia remover, né? Mas aí eu fui mais rápida, removi os dois, e aí, como eu tinha o um usuário root, eu pude ir impedindo dele fazer os outros passos. E aí, só para a título de curiosidade, como eu disse, esse script está na, na, no GitHub, ele é open source. Então, qualquer pessoa tem acesso hoje a entender como ele funciona. E eu defendo muito que é entender como ele funciona para você saber se defender. Botar parâmetros dentro do sistema que impeçam que scripts assim funcionem. Desde a autenticação de dois fatores, as métricas utilizadas. Mas isso é muito personalizável, não tem como eu trabalhar cada um aqui porque depende também do sistema e linguagem e tal. Nesse caso, era a aplicação PHP, então... <risos> mas poderia ter sido outro. Esse fui eu, por um mês, foi mais ou menos assim. Foi o sentimento de, caramba, perdeu tudo, tudo. Inclusive o ambiente de backup, porque o ambiente de backup acontecia em outra região, mas aí a outra região também estava incluída no script, né? A gente salvou as coisas, tinha outros processos de backup, mas podia não ter. Passou um mês, dois meses, eu recebo outro e-mail. Aí eu fico, é, vamos lá, o que, é que será que aconteceu, né? Isso foi a Amazon de novo, dizendo que uma ação precisa ser é, feita, porque a chave foi... É, comprometida. Apesar daquele caso ser o meu favorito, esse foi o que eu mais ri, porque para mim foi muito é, de muito aprendizado. Eu acho que para as pessoas envolvidas ao cenário também. É, alguém aqui faz script para automatizar alguma ação? Só você? Ah, ele ali também. Vocês já fizeram script de automatização de variáveis para criar variável? Não, né? Eu passava passava um tempo desenvolvendo os scripts para poder automatizar determinadas ações. Um, um dos meus colegas pensou no seguinte, eu vou subir um ambiente docker e esse ambiente passa por vários passos, né? Não sei se vocês... Conhecem bastante o processo, mas eu vou ter imagem, vou ter as coisas que vai ser instalado na imagem, as partes do ambiente de configuração e etc. Então ele decidiu ajudar o projeto e criar um arquivo, um script, que automatizava todos esses processos absolutamente todos, inclusive a de criação de variável, porque ele sabia que existia um arquivo de variável que era alimentada, só que até aquele momento ele tinha que ir lá no servidor ou qualquer outro ambiente e alimentar com os valores né, da da Secret Key e da Access Key. Aí ele vai e joga no GitHub isso, não teria nenhum problema sim, no lugar vocês estão vendo aqui que tem um read de S3, AWS, SSKI, etc. No código original dele tinha aqui. Ele botou aqui. Ele botou aqui e ele enviou para o GitHub. Como fazer? Está rolando uma, um reverb aqui. Ó. Eu fico onde? Fico... Posso falar? Oi, oi, oi, Teste. Show. Vou ficar aqui no meio do sol, já que não vai dar problema. É, nesse caso, isso foi escrito depois de a gente conversar. Porque quando ele jogou, rapidamente a Amazon avisou, rapidamente eu pude bloquear. Tava na minha mão dessa vez, né? Era só bloquear. Mas aí. Ele podia ter exposto um bucket com informações sigilosas da empresa, com imagens que não deveriam ir para público. Tudo bem, não aconteceu nada demais. Poderia, mas não aconteceu. E, nesse momento, eu pude conversar com ele e explicar quais seriam as problemáticas, mais uma vez, dessa ação dele no ambiente. Ele botou as credenciais. Ele precisava entender e precisava se perguntar o que é isso que eu estou utilizando. Porque no momento que ele bota a credencial de forma pública, em momento algum passou na cabeça dele o que é que eram aquelas credenciais. Ele só sabia que era algo que fazia o código dele se comunicar com o servidor em algum lugar. Até aquele momento, eu fui ignorante em pensar que qualquer pessoa pensaria que credencial é para fazer autenticação. E ele não foi curioso o suficiente para perguntar ou se perguntar quais eram os problemas disso, né? Aprendemos muito, não vai se repetir, o script dele foi moldado por ele mesmo para melhorar e quem sabe num ambiente específico seja utilizado. Para o um ambiente hoje, Docker, contenizado é melhor que você trabalhe com outro tipo de automatização, não script assim. Então, dos males, o menor, né? E o meu último, acho que não, não dá para ver direito, mas aqui embaixo tem um script que é para fazer mineração da moeda Monero. Vocês conhecem a Monero? Criptomoeda? Então, estava eu lá, esse erro aqui foi meu. É, eu estava mexendo no ambiente que eu precisei fazer uma comunicação de heads, containers heads, né? Era uma coisa rápida, eu precisava validar. Só fazer as coisas com pressa, não dá certo, né? Eu tenho um no servidor, tinha outro no... uma aplicação no outro servidor que tinha que se comunicar com o primeiro, né? Aí, nas configurações de porta, eu fiz as portas né, forward de cada uma. Mas, para o container do Redis, eu deixei open. Eu pensei, ah, é um container funcionando na máquina e eu preciso ver o que é está que bloqueando. Então, eu vou deixar essa porta aberta, e ver se a comunicação vai acontecer como eu espero. Ela aconteceu, eu não vi nada de anomalia acontecendo e continuei meu dia, né? Até que a aplicação cai. Aí eu olhei, fui ver os reportes, né? Para ver o que estava acontecendo no log, nada. Ah, vou acessar o servidor. Quando acessa o servidor, o comando, para quem acessa o servidor, quando a CPU tá lotada, assim, às vezes você nem consegue acessar. Mas nesse caso, o cursor tava assim, ó. Aí eu fui lá ver o uso de memória, o uso de disco, 400%. Eu fiquei... O que que é isso? Aí eu vejo o nome dessa criança aqui. É XM Ring, no TLS. Aí eu... que é isso? Não sei. Foi pro o Google, né, para encontrar o que que era. Quando eu fui ver... Ah, esse script estava com um rosto que não dá pra ver aqui, por causa do sol. Mas tem um host aqui bem adolescente, de 15 anos, tipo, pinto, mamo, mamo internet, não sei o quê. E eu já fiquei irada, né? Eu fiquei, porra, o que, que que é isso, né? E nesse caso aqui no script fala para usar CPU em 100%. E aí foi que eu fui ver né, que estava minerando monero dentro da aplicação. Beleza, está minerando, vamos descobrir qual foi a porta de entrada. Encontrei lá, ela dentro do container, estava armazenado num drive, que o container sobe. E eu ralei para entender que está tipo, no container, eu apago o container. Apaguei, né? Dei um prune no ambiente, apaguei tudo, buildei a aplicação de novo. Mas 40 minutos, uma hora depois... Não, minto, foi no outro dia. Eu monitorei a aplicação o dia todo, não aconteceu nada. achei que tinha resolvido, tinha limpado o ambiente e tinha usado a imagem infectada. Erro meu. Ignorância, né? Aí no outro dia, o cenário se repetiu. A aplicação fora do ar, CPU lá em cima, script de novo, usando outra porta. Aí eu comecei a validar as portas, né? Eu vi, meu irmão, a porta liberada é essa, essa, é essa. O que é que essa porta está fazendo aqui? Aí eu vi que ele tinha feito um redirect da porta do Redis que eu disse que estava open, né? Ele fez o redirect estava usando o meu Redis para fazer o, a execução. Aí eu... Ah! A sorte, eu acho que eu sou muito sortuda. Porque nesse caso aqui, o cara não botou a wallet no código. Eu não sei se eu descobri mais rápido ou se era um bot que estava só rodando, mas não tinha a wallet para receber o que estava sendo minerado. Então, mais uma vez, dos males ou menor. Mas, mais uma vez, eu recebi um ataque por falha, né? Minha vida, minha vida é muito divertida. Não vou negar, eu gosto. E daí, essa, essa é a frase da minha vida. Se nada disso tivesse acontecido, é, eu não tenho obrigação nenhuma de saber entender dessas coisas. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber todas as vulnerabilidades, saber todas as falhas de segurança. Eu não tenho obrigação nenhuma de saber como é que é o código ideal do meu DEV. Eu tenho como trabalhar. E se essas coisas não tivessem acontecido, eu não teria estudado as coisas que aconteci em quatro cenários totalmente diferentes, com falhas totalmente humanas, porque não foi nenhum ataque gerado, tipo, eu escolhi você para atacar e eu vou analisar você, foi uma coisa aleatória, provavelmente script para tudo isso, não foi uma pessoa só, foram várias botnets por aí. Então, se eu não tivesse sentado, analisado, racionalizado que o problema é grande, mas eu preciso pensar, eu preciso encontrar de onde é que ele começou e também ser humilde e reconhecer, eu falhei aqui, eu não teria aprendido nada. E, com certeza, a galera, os devs, ou quem eu tive contato naquele momento, também não sabia dessas, desses problemas que poderiam acontecer. Então, isso foi uma troca. E é por isso que é o um império contra-ataca. Eu falhei, a galera está lá pronta. Muita, muita gente aqui não vai se importar com segurança. A galera fala, ah, o hacker está na moda, né? a TV está mostrando aí. aí. Agora que a galera está falando. Mas, na real, a gente deveria se preocupar isso todos os dias. Seja no celular, porque no momento que meu celular é vulnerável, tudo que eu uso nele, é o que eu uso ele para acessar, é vulnerável. Eu não estou falando para ninguém ser louco de não vou usar mais o celular. Mas aprendam. É tipo tentar. Tentar mesmo e conseguir ou não conseguir. Mas tenta melhorar aquilo que você faz. tenta estudar aquilo que você faz. Se autocritique para entender que o que você está fazendo tem consequência porque pegar um código do google copiar e colar não é mais suficiente se você fizer isso pode acontecer isso aqui e ainda bem tudo que eu mostrei aqui foi reversível e se não fosse eu estou falando de empresas grandes eu estou falando de empresas pequenas e estou falando da máquina da gente então a nuvem está aí mas quantos de vocês se preocupam em estudar o que, é que elas têm e o que, é que pode ser feito? Cada, cada momento que eu tenho com alguém, eu vejo como as pessoas ainda não estão preocupadas com isso. E eu acho que é importante a gente começar a pensar, porque tem coisa que não, é, não dá, não dá para reverter. E acho que é, é isso, muita coisa, né? Mas eu não, eu não falei nenhum detalhe de código aqui, certo? Prometi, né? Deu para entender? Alguém tem dúvida? Dúvidas, dúvidas? Todo mundo entendeu absolutamente tudo que eu falei. Então, tá bom. Quem quiser conversar sobre, é, eu vou voltar aqui minhas redes sociais. Se o slide deixar. Ele tem um, uma vida própria, ele não gosta. que eu fico passando, só pode. Tá aqui. Ah, e essas coisas que eu falei, elas foram na Amazon Mas é possível utilizar em qualquer outro ambiente, tá gente? Pode ser na Azure Pode ser numa máquina local né? Rodando aplicação em nuvem E tá aqui as minhas redes Pra quem quiser falar comigo e tal Trocar ideia Eu uso mais o Telegram, na verdade Então é mais fácil me encontrar aqui Mas é legal trocar ideia Casos, se alguém tiver um caso para me contar e a gente trocar ideia, estamos aí. Obrigada.